É, boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários, o ao pessoal que está em casa nos assistindo. E com a graça do Senhor Bom Deus, eu declaro a, se a, seção, a terceira sessão ordinária de 7 de 3 de 2019 aberta. E passo a palavra à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários, ao João, à Luciene, Lucinéia e a todos que nos assistem em suas residências. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 3, da segunda sessão em regime ordinário, correspondente ao primeiro semestre do ano de 2019, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de do Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa 98, Centro, às 19h30 do dia 25 de 2 de 2019, sob a presidência do vereador Isael Dutra, com presença dos vereadores Erisberto Garcia Antunes, Jorgeão Pereira Filho, Wagner de Freitas Aguiar, Edalberto Alexandre Golar, Alexander Augusto Nascimento e Edivaldo Nascimento presença dos servidores do Legislativo Edneia Maria Camilote, Luciene Regina da Silva e João Penteado da Cruz. Estando presente também o senhor Arnaldo Lamim. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida uma oração em ação de graça, após o senhor presidente desejou boa noite aos vereadores e aos presentes, dirigindo os cumprimentos também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 Passando a sessão para a ordem do dia, o presidente fez a leitura do projeto de lei 2/2019 de autoria do executivo. A súmula autoriza o poder executivo municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná, AMP, que na sequência foi encaminhada para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para suas devidas análises e emissão de pareceres. Leitura do projeto de lei 5/2019. De autoria do Executivo, a súmula altera o inciso 11 o do artigo 2º, inciso 3º do artigo 7º e artigo 10 da Lei 347 de 2010, que institui o Conselho Municipal de Saúde, que na sequência foi encaminhado para as Comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistente Social, para seus devidos análises e emissão de pareceres. Leitura do projeto de lei 6.2019, de autoria do Executivo, a súmula dispõe sobre a denominação de logradores e da outras providências, que na sequência foi encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de lei 8.2019, de autoria do Executivo, a súmula dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 375.017,21, que, na sequência, foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistente Social, para seus devidos análises e emissão de pareceres. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao servidor do Legislativo, João Penteado da Cruz, que tomasse lugar junto à mesa para a leitura e explicação do ofício encaminhado pelo senhor Caio Lopes Caiel. Passando a sessão para a ordem do dia, o senhor Presidente fez a leitura do projeto de lei 1 de 2019 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 1.396.073,60. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, o vereador Edmar dos Santos cumprimentou a todos e apresentou suas considerações sobre a importância do projeto. Os vereadores Alexander Augusto de Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Elisberto Garcia Antunes e Edalberto Alexandre Golar cumprimentaram os presentes e aos que nos assistem à transmissão pela internet, desejando boa noite e dispensaram suas discussões. O senhor presidente justificou a ausência do vereador Léo zanata em seguida o presidente colocou o projeto 1-2019 em sua segunda votação, o qual obteve sete votos favoráveis, sendo esse dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar e Erisberto Garcia Antunes, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminha ao Executivo para as devidas providências. Na sequência leitura do projeto de lei 3 2019 de autoria do Executivo, a súmula dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos do município de Barra de Jacaré, passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos Edivaldo Nascimento, Jorgeão Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes dispensaram discussão sobre o projeto. Em seguida o senhor presidente colocou o projeto 3 2019 em sua segunda votação o qual obteve sete votos favoráveis, sendo o ex dos vereadores Edalberto Alexandre Golar Elisberto Garcia Antunes, Alexandre Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento e Jorgeão Pereira Filho Solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe ao Executivo para suas devidas providências. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente realizou a leitura do projeto de lei 4 de 2019, de autoria do Executivo, assumo e estabelece novo piso dos professores e agentes auxiliares de educação da rede de ensino público municipal. Alterando o anexo 4 da Lei Municipal 374 de 2010, o Anexo 1 da Lei 577 de 2015 e da Outros providências. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorgeão Pereira Filho, Edalberto Alexandre Goulart e Elisberto Garcia Antunes dispensaram suas discussões. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto 4-2019 em sua segunda votação. O qual obteve sete votos favoráveis, sendo este dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe ao Executivo para as devidas providências. Dando sequência, o senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei 2019, de Autoria do Legislativo, a súmula dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Barro de Jacaré. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorgeão Pereira Filho, Edalberto Alexandre Goulart e Herisberto Garcia Antunes, dispensaram a discussão. Em seguida, o presidente colocou o projeto 1-2019 de autoria do Legislativo,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 Continuando os trabalhos da ordem do dia, o senhor presidente fez a leitura do projeto de lei 2 de 2019, de autoria do, do Legislativo. A súmula dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias, sobre o subsídio dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito, e remuneração dos secretários do município de Barra do Jacaré, Paraná. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto Nascimento... Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Goular e Elisberto Garcia Antunes dispensaram suas discussões. Em seguida, o presidente colocou o projeto 2-2019 de autoria do Legislativo em segunda votação, o qual obteve sete votos favoráveis, sendo estes dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar e Erisberto Garcia Antunes, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe ao Executivo para as devidas providências. Neste momento, o senhor presidente informou esgotada a ordem do dia e não havendo nada a ser tratado, às 20 horas e 10 minutos declarou encerrados os trabalhos. O vídeo da sessão encontre-se na íntegra no canal da Câmara Municipal de Barra Jacaré, no YouTube e no site da Câmara Municipal de Barra Jacaré. Para constar, subscreva a presente ata, que após lida e submetida à apreciação do plenário, ser considerada aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário dessa Câmara Municipal. E a ata vai para sua discussão e aprovação. Não havendo manifesto, a ata está aprovada. Quero aqui justificar a falta do vereador Wagner, né, que está hoje de plantão, então não comunicou que não pode estar presente na sessão de hoje. Expediente normal ainda, é, passa a palavra o vereador Jorge para que, é, conforme a solicitação, para que faça seus comentários. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, os nossos servidores, a todos que nos acompanham em vossa residência, especialmente a mulher, que amanhã é o dia da mulher. Então, que seja um belo dia a todas as mulheres do Brasil. Senhor presidente, eu agradeço pelo espaço que está me cedendo. Procuro ser curto e breve. É sobre o requerimento de minha autoria, senhor presidente, é um requerimento de número 04 de 2018, é, na data de 26 de abril de 2018, que eu apresentei nessa casa de leis e foi aprovado por unanimidade de voto dos vereadores. É sobre um requerimento daquela rua, ali que foi aberta, da propriedade do Luiz Rodolfo Dino Gaiuto. É, a rua está aberta, o município realizou lá a abertura da rua, que faz divisa ali com o fundo de vale, senhor presidente, é, que dá acesso ali a moradores do fundo e também ao proprietário que planta lá na fazenda. É, que a administração venha a, a dar uma resposta sobre o requerimento é, e que também eu pedi no requerimento que fosse denominada a rua como Rua José Gaioto. No dia 14 de agosto de 2018, eu protocolei um ofício ali no executivo, cobrando sobre respostas deste meu requerimento, senhor presidente. E até o momento, é, o Executivo não apresentou nenhuma resposta para mim. Conversei com a família, ela me autorizou a cobrar, e sempre vou estar cobrando, pois é, uma, é, é o proprietário pede que seja retirado do nome dele, né, em registro do cartório, pois ele fez a doação das terras, é, já tem um bom tempo, todos sabem da rua que foi aberta ali, ainda consta no nome de José, do Luiz Rodolfo Dino Gaioto. Então, senhor presidente... É, que é o prefeito municipal venha aí a pensar e dar resposta sobre um requerimento. Obrigado, presidente. É, vereador, eu acho que nós vamos fazer um ofício para ele pedindo para que ele responda esses, esses requerimentos, né? tanto o senhor como de outros que estão aqui, que eu acho que falta um pouco de consideração com os vereadores, então eu vou pedir que faça um, um, um ofício pedindo para ele dar uma resposta sim ou não sobre os requerimentos que é passado nessa Câmara. É, na ordem de dia ainda, né? primeira, passando para a ordem de dia agora Primeira proposição Discussão do projeto de lei, 2, é, do, 2000, da lei é, Projeto de lei 2, 2.019 De autoria do senhor do Executivo Súmula Autoriza o Poder Executivo Municipal A contribuir mensalmente com a associação dos municípios do Paraná Projeto, peço é para o secretário que leia a justificativa dele. Justificativa do projeto. A elaboração do projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná, AMP, tem intuito de atender um pedido da Associação e regularizar o pagamento das despesas com publicações, visto que o município sancionou a Lei 631 de 2017, instituiu o Diário Oficial dos Municípios do Paraná como veículo oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos, determinando através de Decreto 1090 de 2017 os órgãos da administração pública municipal dos poderes executivo e legislativo do município de Barra Jacaré a publicar seus atos oficiais no diário oficial dos municípios do Paraná além de defender os interesses do município do Paraná junto às demais instâncias do poder a AMP também oferece serviços de consultoria e assessoria nas áreas jurídica e tributária bem como fornece informações atualizadas sobre as transferências constitucionais e o movimento municipalista, além da sua página na internet, a AMP possui outras três ferramentas de comunicação direta e regular com os prefeitos. O Jornal da AMP, bimestral, de comunicação direta e regular com os prefeitos. O Jornal da AMP... Desculpe. E o envio de mensagens eletrônicas por meio de mailing, mailing list da entidade... E suas correspondências oficiais, enviadas regularmente aos administradores públicos municipais. Submeto à consideração dessa Augusta Casa Legislativa para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo ou incluso o projeto de lei 2 de 2019, que pretende regulamentar através de lei municipal. Barra do Jacaré, 24 de janeiro de 2019, Edalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. O projeto vai para a sua primeira discussão. O vereador Edalberto. É, meu boa noite aos senhores vereadores, aos nossos é, funcionários aqui nos, nos ouve aí em casa pela sua internet. Quanto ao projeto sem discussão? Vereador Heriberto. Boa noite, eu, vereador, nosso funcionário, né, aos que ouvem em casa. Quanto ao projeto sem discussão? Vereador Léo. Boa noite a todos, só projeto sem discussão. Vereador Alexandre. Mais uma vez, meu boa noite, né, presidente. Como é, acabei de fazer a leitura aqui, um projeto... Ele que vem normatizar né? Vem regularizar o pagamento das despesas Com publicações Então ao meu ver um projeto Que vem trazer benefícios Então eu sou muito favorável ao projeto Vereador de Boa noite senhor presidente Demais vereadores, funcionários Quanto ao projeto presidente Pelo que eu entendi é que Toda empresa seja ela pública ou privada Ela necessita de um veículo de comunicação E esta associação Associação Municipais do, do Paraná, do Associação Associações do, do, do Paraná ela, ela faz esse trabalho com preço mais acessível Tanto para o Poder Executivo Quanto para o Legislativo né? Então está bem, está bem explicado Bem de acordo com o projeto Vereador Edival Boa noite a todos Boa noite ao pessoal de casa Sobre o projeto do Centro de Instrução Vereador Jorge É senhor presidente é... Durante um ano, dará R$ reais né 510 mensais. É... Se for ver o que um jornal cobra né? por centímetro quadrado para publicar uma coluna, isso aí é um, é, um, é um, como diz o vereador Alexandre, é, é, um, é um ganho para o município. Né? Economia, né? É uma economia. Então, o projeto, é... se faz necessário passar por essa casa... E da minha parte, aprovado, presidente. Então, o projeto veio para a sua primeira votação, Edalberto. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Dival. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. O projeto foi aprovado por sete, né, sete votos a, a zero. Deixa eu pôr aqui. segunda proposição, primeira discussão do projeto de lei 5 de 2019 de autoria do Executivo, súmula, altera o inciso 11º do artigo 2 o do inciso 3º do artigo 7º e artigo 10º da lei 347-2010 que institui o Conselho Municipal de Saúde. Então peço também para o secretário que faça a leitura da justificativa aí. Justificativa do projeto 5 com nossos cumprimentos encaminho a vossa excelência e demais vereadores em anexo para necessária apreciação dessa egrégia câmara municipal projeto de lei que busca alterar alguns artigos da lei que institui o conselho municipal de saúde as conferências municipais de saúde são de extrema importância para o bom funcionamento da gestão municipal por meio dela, é possível avaliar a situação de saúde, o município e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Está prevista na lei 8142-90 e deve acontecer a, a cada quatro anos e contar com a representação dos vários segmentos sociais. Seu produto expressará as necessidades de saúde daquela população e servirá de base para a construção do Plano Municipal de Saúde, o PMS, para os planos e metas estaduais, que, por sua vez, serão base para o Plano e Metas Nacionais. Desse modo, a alteração do artigo 10 da Lei Municipal 347 de 2010, determinando que a Conferência Municipal de Saúde de Barra do Jacaré seja realizada de 4 em 4 anos, é necessária e, por consequência, é preciso também alterar o inciso décimo primeiro do artigo segundo e inciso terceiro do artigo sétimo, a fim de que sigam a mesma referência temporal. Barra do Jacaré, 30 de janeiro de 2019, é da Alberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Eu também vai para a sua primeira discussão, né, o vereador Alexandre. É, presidente, mas na qualidade também de Presidente da Comissão de Justiça e Redação, a gente se reuniu na comissão e com as demais com outras comissões, que eu também faço parte como membro e como relator. É, me deparei com o um projeto apto a ser tramitado nessa casa de lei e dispenso meus comentários sobre o projeto. Eu também queria aqui é, dar os boa noite ao. Bem-vindo ao Arnaldo, né? Chegou agora na sessão. Vereador é... Edmar. Quanto ao projeto, ô, ô, presidente, eu acho que se ele é para avaliar a política municipal de saúde, quatro anos eu acho que é, um, é, um, é muito estendido, um, um período muito estendido. Mas se tem, como diz aqui a lei 8.142 de 90, né? De quatro e quatro anos, fazer o quê, né? Sem mais. Esse projeto, eu e o relator, a gente já analisou, a gente esteve olhando. Não tem o que fazer porque é lei estão parados na lei, então a gente tem que, tem que aprovar, não tem o que fazer. É vereador Jorge. Boa noite ao é senhor Arnaldo Lamim, que acabou de chegar aqui na nossa, nossa casa de lei. É, o projeto se faz necessário, né, presidente? O projeto se faz, tem que ter um projeto, o projeto do Conselho Municipal de Saúde. E o que só me chamou a atenção aqui desse conselho é que, se eu não me engano, era de dois em dois anos, como diz o vereador Edmar. É, agora passa para quatro anos, né? Está no artigo 10. É... Sei se um tempo, também acho, que poderia ser aí menor o prazo desse conselho. Aí. Mas é o que está aqui no projeto, né sem mais discussão, presidente. Vereador Dalberto. É, sobre o projeto, realmente, né? também, como disse ali o vereador Edmar, Jorge, é, eu acho um tempo muito grande, né? muito extenso que vai com o conselho não se dá bem, aí temos que aguardar os quatro anos para poder estar mudando aí. né? É, mas estive lá, conversei com a enfermeira padrão lá, e ela me explicou sobre as leis que é preciso mudar. Então, sou a favor do projeto. Sem mais. Vereador Heriberto, Sem discussão. Vereador Léo. Sem discussão. O projeto vai para a sua primeira votação. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Edival. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Edalberto. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Não. Pegou dela? O projeto foi aprovado também por 7 a 0 né? 7 votos a zero aí. Passa a mão do secretário para que passe para o executivo novamente. Terceira proposição. Primeira discussão do projeto de lei 06 de 2019 de autoria do Executivo. Sumo, dispõe sobre a denominação de logradores públicos das outras providências. Peço também para o secretário que faça a leitura da justificativa. Leitura da justificativa do projeto 06. O presente projeto visa atender o requerimento 1 de 2018 do vereador Wagner de Freitas Aguiar, objetivando municipalizar a estrada pertencente à malha viária do município de Barra de Jacaré, que possui famílias domiciliadas. A justificativa quanto à homenagem feita a Avelino Leandro Filho está na biografia apresentada pelo nobre vereador. Expostas, assim, as razões determinantes da minha iniciativa, e contando com o respaldo de vós solicito, que seja acatada a pretensão da forma de aprovação da matéria que, ora, lhes é submetida à apreciação. Prefeitura Municipal de Bajacaré, Estado do Paraná, 31 de janeiro de 2019, da Alberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Vai para a sua primeira discussão, vereador Alexandre. Mais um projeto também que a Comissão de Justiça e Redação e as demais comissões analisaram e também encontra-se apto a ser tramitado nessa Casa de Lei. Senhor Presidente, esse projeto aqui, né, a gente sabe que é de autoria, um requerimento aqui que passou pelo vereador Wagner, né? É, homenageando aí o senhor Avelino Leandro. Já deixo meus cumprimentos a todos da família deles. É, o senhor Avelino, um grande homem, né? É, foi vereador também nessa Casa de Lei. Uma homenagem... Justa e necessária é, Mas como acabou o vereador Jorge aqui pra, é, fazendo um pedido da leitura Cobrando explicação que o, que o prefeito também venha a, Ao menos responder os nossos requerimentos Porque a gente está vendo aqui que foi bem rápido Tomara que os nossos requerimentos também fosse com essa agilidade Tem todo o merecimento, seu Avelino Nossa, não estou aqui para falar isso A gente teve o maior prazer em receber a família aqui o requerimento do Wagner também é um excelente requerimento, mas eu também estou com o requerimento do seu Manuel Cavalcante até hoje. Estou na espera. Então que possa ser aprovado isso aqui, que o prefeito ao menos responda os nossos requerimentos, que está ficando chato. A gente passa um requerimento e não tem como responder para a população. Se vai sair, passei um, um pedido de providência para que arrume as estradas do Coqueiralzinho, do Dourado, e, entre outros. O usô está sem condições de, de andar. Prefeito, ao menos, não responde nossos requerimentos. Desse jeito é duro ter essa parceria Câmara e Prefeitura. Tanto pedem que os vereadores estejam conscientes, estão até pondo culpa aí nos vereadores que está que faltando remédio por causa dos vereadores. É um absurdo. Eu estou ouvindo isso pelas ruas da cidade. Enquanto o prefeito não atende um requerimento nosso, está aí as estradas aí, ó, não sei, não responde se vai arrumar, se não vai. A gente vai nos bairros aí, é cobrado. Então, que tenha sensatez também, como foi rápido aqui a elaboração desse projeto de lei voltando para nós, que ao menos responda aos nossos requerimentos. Sem mais, presidente. Vereador Edmar. Sem discussão, presidente. Vereador Edival. Senhor presidente, esse requerimento aqui, eu acho um requerimento certo, o senhor Avelino merece levar o nome naquela rua, só que já que vai colocar o nome naquela rua, eles têm que acrementar mais uma coisa, né? Porque arrumar pelo menos aquela rua, fazer meio fio, né? iluminar, porque só o nome, só não vai resolver, porque aquela rua, para começar, já estar tá na justiça, né? Porque o que, que eles vão fazer ali agora, naquele... Porque a rua atravessava do lado de baixo da roseira, aí o proprietário lá fechou a roseira. Por onde que vai sair aquela rua? Ela vai sair lá, tartinha, daquele jeito, O tá? projeto está aí, né, e Opa, reforçando o que o vereador falou aí, isso aí é uma grande verdade. O, esse projeto aqui do vereador, não sei qual motivo, já teve resposta. E, ver... e eu tenho requerimento aí também, aí está engavetado aí até agora, não, não tive nenhuma resposta. Aquele requerimento da castração de cachorro mesmo, tanto que o povo cobra, que foi promessa de campanha até dele mesmo, do feito, e nada foi atendido. E tem mais um projeto que está ali, mas até agora nada. E o do, do irmão dele foi muito rápido, né? Assim que, que pensar no nosso, nosso requerimento também. Sem mais discussão. Vereador Jorge. Obrigado aí aos vereadores aí por estar ajudando a fazer a cobrança dos requerimentos. É, como diz o vereador Alexander, é, isso aqui é uma alegria a gente estar votando, né? Um homem é digno, foi o seu orvelino, trabalhador, é, de uma família muito linda da Barra e hoje ele está sendo manejado aqui como nome, nome dele, nome de uma rua. E mais uma vez, senhor presidente, eu faço aqui a minha indignação sobre o requerimento, ali que o prefeito, que o executivo venha a, a atender, como dizem os outros vereadores. É um requerimento é, que se faz necessidade, é, necessidade ali, é, que eu acabei de mencionar agora mesmo, pois ainda está, consta no nome do proprietário, daí eles pedem para a retirada do nome deles. Mas é uma alegria muito grande, foi um requerimento do Wagner que é aprovado por unidade de voto também dos vereadores, e é isso que a gente pede, que o senhor prefeito venha atender, ou pelo menos responder aos requerimentos dos novos vereadores. Obrigado, presidente. Vereador Edalberto. É, o projeto aí vem atender um, um requerimento, né, sou a favor sobre o projeto, sobre a denom denominação da rua, realmente, né, sou... Avelino foi um, um grande companheiro, um grande uma grande pessoa na cidade aí, né, que fez por Valer. É, mas aí fica a minha indignação aí sobre os nossos requerimentos, né, que não, como disse aí, os vereadores aí já, né, já foi bem esclarecido. É, eu peço aí ao prefeito aí, né, que venha também aí responder aos aos nossos requerimentos aí. Que a gente está aí aguardando aí, está engavetado, aí, sem mais. Vereador Hilberto. Parabéns pelo projeto, né? O senhor Avelino é um homem que merece um, um, essa homenagem, né? Então ele foi atender, o, o irmão dele rápido, desde que atende também os outros vereadores né? do requerimento do Jorge, do que do, do, do os par dele que está aí engavetado que não dá resposta. Sem mais discussão. Vereador Léo. É. Parabenizar o vereador Wagner, né? Por ter conheci, conseguido. Pela família aí, né? Ter conseguido a denominação da rua. E também queria saber que eu pedi para denominar aquela ruinha da casa do meu irmão, do Nê. O nome do senhor Orlando Maiolo. Advogada, ligou para mim um dia, falou que aquilo lá não era rua. Ou era beco ou era ruela. Como é que ia colocar? B Corruela, Orlando Maiolo. Então coloca a rua sem saída, Orlando Maiolo. Falou para mim que logo, logo já ia apanhar numa rua que não sei aonde aí, que já estava planejado já, que já ia denominar a rua. Até agora nada, também não tive resposta disso mais. Esses dias mesmo a família cobrou de mim. E daí, Léo, já saiu a placa? Falei, nem até agora nada, estou esperando. Então, que, como o Wagner conseguiu ir, né? E a gente consiga também, né, faz tempo que eu fiz esse pedido, que põe naquela rua mesmo, põe a rua sem saída, Orlando Maiolo, não tem problema não. Sem mais discussão. Eu também quero, quebrando o protocolo aqui, né, dizer que, já disse aquela hora do Jorge, que nós vamos cobrar isso aí, vou fazer um ofício aqui, pedindo para que faça esses, esses esclarecimentos, se vai atender, se não vai. Também tenho vários ofícios aí, vários requerimentos, né, que fiz aí desde o início da nossa legislatura aqui, até hoje não sabe nem se está engavetado, ou seja, o que fizeram, porque até o momento ninguém respondeu, e a gente não tem como falar para os nossos eleitores, para o pessoal que, que pediu para fazer isso, a resposta, não sabe se vai fazer ou se não vai. Então, pelo menos que dê uma abertura para os vereadores ter condições de falar com alguém. O projeto vai para a sua primeira votação também, né? Vereador Edalber, Alexandre. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Edival. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Vereador Edalberto. Aprovado. Vereador Liberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Então, também aprovado aí por sete votos. Já todos vão para a segunda votação na segunda-feira que vem, né? Quarta proposição. Primeira discussão do projeto de lei 08 de 2019, de autoria do Executivo. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Por favor, lê a justificativa, nós, no secretário. Projeto 08, justificativa do projeto. Estamos enviando a essa organizada Casa de Leis o Projeto de Lei decreta Adicional Especial 8 de 2019, de 14 de fevereiro de 2019, com a finalidade de obter autorização para abrir dotações orçamentárias não constantes no orçamento do exercício de 2019. Esse projeto de lei visa criar novas dotações para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 130.050,17, onde visa a contratação de uma empresa especializada para o controle e extermínio de escorpiões e tentando assim dar a proteção necessária à população em geral. Os valores serão uti utilizados serão de recursos próprios e transferências federais e estaduais. Para a Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto visa a compra de um veículo no valor de R$ 240 mil reais para atender as pessoas com deficiência, PCD-3. O recurso é uma verba repassada pelas pela FEAS, Fundo Estadual de Assistência Social, e para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. O projeto cria dotação para restituição do saldo remanescente R$ 4.967,04, fonte de recurso 779, a qual foi utilizada para aquisição de um trator, conforme o convênio com a União. Para dar cobertura ao crédito, será utilizada anulação de dotação no valor de R$ 88 mil reais, das fontes 000 e 303, superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, no valor de R$ 286.717,21, das fontes 497, 499, 779 e 787, e exceção de arrecadação no valor de R$ 300 mil reais, de 300 reais. Barro do Jacaré, 14 de fevereiro de 2019, Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. O projeto também vai para a sua primeira discussão aí, com o presidente da Comissão de Justiça e Redação, né, Alexandre? Mais um projeto que a Comissão de Justiça e Redação pôde apreciá-lo e, e notar que está apto também a estar sendo tramitado nessa Casa de Lei... É, assumo do projeto, já disse por si próprio, já fiz a leitura. É, dispenso meus comentários sobre o projeto. Vereador Edmar. Projeto também de suma importância. Será um, um valor usado aí em várias secretarias. Temos aí a, a proteção contra escorpiões, né? Cento, quase 130 mil, não sei se o valor dá para um período bem estendido. A gente não, não tem esse projeto na mão. Mas é um projeto que será muito importante, tem as contrapartidas aqui da saúde de 15 mil para a compra desse, desse veículo. Sem mais, presidente. Vereador dúvida, Esse projeto, senhor presidente, é um projeto bom. A gente já esteve analisando, eu e o relator a gente analisou isso aqui. Até eu assustei na hora porque tinha um veículo aqui, eu falei, poxa, já tem tanto carro no município, você com mais um? Aí eu estive analisando aqui, é um, um veículo para pessoa deficiente, né? Na, bom, no né? tema do nosso município, então é muito bom isso aí. E o tratamento de escorpião também, que precisa, porque está tendo muito escorpião na cidade, tem que dar mais uma, uma caçada de escorpião, aí. sem mais discussão. Vereador Jorge. É, presidente, como já dito, dito pelos vereadores, né? É um projeto de suma importância, né? É, primeiro, abrindo aí uma dotação para para contratar essa empresa aí para captura dos escorpiões né uma coisa que se faz necessária e urgente no nosso município né todos os municípios do Brasil eu acredito que tá com esse problema de escorpião o nosso é, não é diferente tá, tá aí todo mundo sabe que todo lugar tem então é contratando esse pessoal aí é, tá aqui o Arnaldo que já trabalhou é, pelo menos diminui né A gente sabe é, o quanto que um ele multiplica, né? Ele, ele é um número absurdo a desova deles. E também, como diz o vereador é, Divaldo aqui, sobre a aquisição desse veículo, né? É uma, é uma benção aqui para o nosso município, é, para a pessoa com deficiência, né? acredito eu que é um micro-ônibus, valor de 240 mil. Então, é um projeto legal, tem minha aprovação, presidente. Vereador Edalberto. É, o projeto se faz necessário, né? Vem atender aí várias secretarias, meio ambiente, saúde, assistência social, né? Como já disse o vereador ali, é, vem aí a compra de um veículo né? para pessoas deficientes, onde poderia já ter adequado, né? Há um tempo atrás aí já foi comprado um veículo aí para atender aí a saúde aí, já poderia ter adequado também já esses, para esses deficientes aí, que isso faz necessário aí, né? E também aí sobre a, os bichos, o escorpião, né? Onde vem aí com a pedido aí de um valor aí. Não sei também até por quanto tempo esse dinheiro aí pode estar tá aí contratando esse pessoal. Pedir aí que o prefeito venha aí no concurso aí que venha fazer aí, né? Tá abrindo vaga aí para os agentes de endemias aí para estar tá contratando aí um pessoal aí e já acabar com esse problema aí, né? Está sempre tá trabalhando aí e eliminando esses bichos aí, sem mais. O vereador Elisberto. É um projeto importante, né? De compra desse veículo e também de... De... de pessoal que está o escorpião, né? Inclusive lá no bairro, no domingo, mordeu, né? picou uma pessoa lá que precisou levar urgente, ficou internado quase um, um dia lá por causa disso aí. Então, não, não vai acabar, mas vai diminuir, né? Vereador Leão Zanata. Sou totalmente favorável ao projeto, sem mais discussão. dizer a respeito do, dessa empresa aí do escorpião, né, senhor presidente, é, onde o, o representante dela esteve aqui nessa casa de lei um, um moço muito ético, competente, preparou os meninos aí da coleta de escorpiões. E a gente viu que são mais cinco ou seis pais de família que vão ter seus empregos novamente. Pedir para o Executivo Municipal, que a gente está vendo a gravidade que está no nosso município, há poucos meses atrás eu também fui picado à noite, e é terrível. A gente sabe que eu, por ter sido uma vítima, eu sei que se pegar uma criança, lamentavelmente, é fatal. A criança não suporta. Então, que o Executivo, não quando estiver acabando essa... Essa licitação, que seja mais ágil, para que não fique todo esse tempo sem para esse pessoal fazendo essa coleta, esse animal tão perigoso aí, porque está trazendo transtorno para o nosso município. Então, só queria deixar aqui minha indignação pelo tempo que ficou sem estar licitada essa empresa. Que pudesse ser um pouco mais ágil, porque a gente está dizendo aqui de saúde pública e de vida até de um, de um ser humano. Então, que essa equipe não fique tanto tempo ausente sem estar coletando esses animais. Só isso, senhor presidente, sem mais. É, o projeto também vai para a sua primeira votação, né? Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Edival. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Edalberto. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Então fica também aprovado por sete votos aí, né? O projeto... Fica para a segunda votação, para a segunda semana que vem, então. Não tem nada mais forte do dia aí, né? Vou deixar aí a palavra para quem quer fazer algum comentário, que é de costume aí, né? Quer fazer a palavra Senhor livre Senhor presidente, aí. eu quero fazer um comentário. Em questão da segurança da cidade. É... A nossa cidade é cidade, né? Foi emancipada em 1964. Comando da nossa cidade tem que ser comando de fora, né? não tem comando da nossa cidade. Eu acho um negócio sério isso aí. Porque nossa cidade tinha que ter um comandante que comandava os policiais nossos. Porque policial nós só atendem de dia. De dia não precisa de polícia. Para que não é polícia de dia? Polícia tem que ser à noite. Aí, quando você precisa de ligar para a polícia, eles não atendem. É uma dificuldade muito grande. Domingo à tarde e sábado à noite os vândalos estão na rua, deitando e rolando, eles não fazem nada, aí, em meio de semana, eles saem todo bonitinho para a rua, multando o pessoal de qualquer maneira. Eu acho que, se a pessoa está errada, eu concordo em multar. Só que tem que ter tolerância, porque a cidade nossa é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu acho que o executivo tinha que fazer a reunião com esse policiais e explicar para eles uma, uma forma melhor para esse trabalho na nossa cidade, porque eles já estão pensando em multar, eles fazem 10, 20 multas por dia. Esse dia mesmo eles mudaram um cidadão ali do nada, só porque o cara estacionou a questão de 10 minutos do lado de um portão que não está nem fechando a, a saída do carro e meteu a caneta. Eu acho que isso aí.. A polícia está para poder, o serviço da polícia que eu sei, ele é proteger o cidadão. E tá, eles não estão tá protegendo o cidadão, porque quando é preciso de uma proteção, você procura a delegacia e está fechada. Eu tenho, eu, eu, eu filmei a porta da delegacia, tirei foto da delegacia, todas as vezes que eu procuro um plantão se chega lá e está fechado, até o cadeado está no portão. Eu acho que é uma falta de respeito com o nosso município. Então, vocês vereadores aqui, todos nós vereadores, nós tínhamos que sentar e falar a mesma língua, porque se nós vereadores, se nós estamos aqui para fazer lei, para fiscalizar, então nós tínhamos que cobrar deles, porque eles estão aqui prestando serviço, são funcionários do Estado, mas hoje, aqui na cidade, é funcionário nosso. E o senhor teve uma reunião com o prefeito, acho que o senhor também teve, né? E eu não sei qual foi a conversa lá, mas segundo que eu estava conversando ele com a, com a advogada ali, acho que faltou, vocês pegar um pouquinho pesado, o comandante, hein? Não, mas viu, viu, viu, ele, meu... chegou, ele chegou e citou a regra do município? Vai ser assim, não. assim, e deixou do quieto? Ali foi pedido para ele que ele tomasse uma providência que ficou do mesmo jeito que estava. Falando para eles sobre os absurdos que foi feito sobre as, as, as multas. Foi exagerado o negócio. E vieram com o um intuito de complicar a vida dos vereadores, indicando que, a, a, a, dizendo que os vereadores eram culpados de sair, que foram lá e denunciaram eles. E nós pedimos o comandante, que, até o comandante, o tenente, pediu, falou, não, eu achei um absurdo também, foi muita multa, foi muito isso aqui, eu estou sabendo disso aí, Quanto a saída deles aqui Voltar ao horário de 5 horas da tarde De novo, foi, foi, foi eu que fiz ele falou. Mas eu vou prometer Para vocês que nós vamos voltar a trabalhar novamente aqui O, o, o efetivo Está muito pequeno, tem pouca gente Só que A partir de março Vai retornar o pessoal de volta Que tava, tinha saído daqui E que ele ia fazer uma escala Até falei, senhor, faça uma escala E apresenta para a gente O tipo que vai ser então, estamos aguardando, mas já estamos na hora de cobrar novamente. Tem, tem, e ele ficou de fazer essa escala e passar. Diz que talvez... Ele perguntou, o que vocês querem que fique? Uma viatura durante o dia? E, e...